Fala, gente linda desse meu canal. Seguinte, hoje eu vou dar uma resposta para você sobre a automação, porque eu tenho muitos vídeos aqui falando de automação de Instagram e a gente já teve algumas modificações nas políticas de privacidade do Instagram e por isso a gente precisa de uma atualização. Então, sim, esse vídeo é uma atualização sobre a ferramenta gerenciagrã boom que são as duas que a gente hoje está usando aqui na like então é o seguinte a gente conversou com as pessoas que trabalham que gerenciam essas ferramentas e eles nos explicaram que o instagram ele mudou as políticas de privacidade de integração Dessas ferramentas, de todas na verdade, até das ferramentas que fazem publicações agendadas no Instagram. Inclusive, tem algumas ferramentas que caíram, que elas não estão funcionando mais no Instagram. Mas o que eu vou explicar para vocês hoje é o seguinte: eu tive muitos e-mails, eu tive muitas pessoas, alguns alunos do curso, criadores de conteúdo, me perguntando sobre a ferramenta, que a ferramenta teria bloqueado algumas contas, teria mandado mensagens dizendo que não é para usar esse tipo de ferramenta, coisas do tipo. Então eu vou contar em que pé estamos com os perfis que gerenciamos e se for útil para você, ótimo. Se não for, desculpa porque essa é só a nossa experiência. Então é o seguinte, aqui na Like a gente continua utilizando o GerenciaGram ou o boom nos perfis que a gente gerencia e a gente não teve problema com receber nem notificação e nem conta bloqueada. Porém, assim que as ferramentas informaram que tinha essa mudança na privacidade, nós reduzimos a velocidade das interações e nós não estamos usando as ferramentas de automação nem para seguir e desseguir pessoas e nem para mandar mensagens automáticas inbox para ninguém aquelas mensagens de boas-vindas que a gente já mandou um dia não estamos fazendo isso e o que estamos fazendo então rejane estamos utilizando essas ferramentas automáticas apenas para curtir posts de determinadas hashtags que têm a ver com o nicho que o perfil atua e estamos usando para curtir posts de seguidores de perfis selecionados e nós estamos selecionando apenas cinco hashtags e cinco perfis para curtir os posts dos seguidores desses perfis e atenção nenhuma ferramenta de automação isso eu já disse muito aqui aliás nenhum hack de instagram nenhuma truque de instagram nenhuma dica de instagram vai funcionar se não houver um conteúdo excelente nesse perfil as ferramentas de automação elas servem apenas para expor o seu perfil mas se as pessoas não gostarem do que está no seu perfil do conteúdo que você produz da sua cara do jeito que você fala do jeito que você escreve das imagens que você posta não tem automação que resolva esse problema então o que você tem que fazer é produzir um bom conteúdo os hacks vêm depois é como se você tivesse no centro o seu excelente conteúdo depois você vai colocando os detalhezinhos ali que vão expor o seu excelente conteúdo para que mais pessoas conheçam e para que mais pessoas passem a seguir e interagir com o seu perfil ok e outra coisa que a gente pode fazer que estamos fazendo só em alguns perfis que são perfis que trabalham com localidades ou seja perfis que buscam seguidores de uma cidade específica é seguir a localidade então isso dá para fazer também, dá para escolher uma localidade se o seu perfil é um perfil local é um negócio local dá para fazer também e atenção tudo isso no modo modo mais lento a não ter problema de ser detectado por, pelo Instagram como uma atividade fake. E olha só, mais um detalhe importante que eu vou falar e presta atenção que esse detalhe é realmente importante. Se você selecionar lá no Gerenciador, lá no Boomi ou em outra ferramenta de automação que eu não garanto, eu garanto boom e garanto gerência GRA, tá? Elas fazem aquilo que você programou, as outras eu não sei. Então, se você configurar a sua ferramenta de automação para curtir posts, por exemplo, com a hashtag Marketing de Conteúdo, presta atenção que você tem que pegar esse perfil e colocar esse perfil para seguir esta hashtag. Sim, lá no Instagram você entra na hashtag e vai ter um botãozinho lá seguir a hashtag aí você coloca o perfil seguir a hashtag e coloca o perfil a dar likes aleatoriamente lentamente durante o dia nessas hashtags a chance de você ter de volta pessoas que publicaram com aquela hashtag que é do seu nicho e que tem a ver com o seu negócio são grandes a mesma coisa com posts de seguidores que seguem perfis afins do seu mas lembra são só cinco hashtags e só cinco perfis. E lembra do seguinte, cara partidada, você precisa checar esses perfis para ver se esses perfis não têm seguidores fakes. e se você quiser saber como se faz isso, eu vou deixar um vídeo aqui embaixo meu que eu já fiz ensinando como que a gente vê se a pessoa tem perfis fakes. Se a pessoa tiver perfis fakes, não vale a pena você seguir os seguidores, porque o seu perfil vai passar a seguir perfis fakes, ok? Então acho que era isso, esse vídeo é um vídeo de atualização, ele está sendo feito em junho de 2019 e está falando como está a realidade... Da automação de Instagram nesse momento e como estamos usando aqui nesse momento. Se por acaso as coisas se modificarem, a gente vem aqui e faz outro vídeo contando: olha, paramos de usar a automação porque não está funcionando. Mas de fato, para nós, a automação está trazendo resultado, ok? Mas lembre-se, está trazendo resultado porque produzimos excelentes conteúdos para os perfis automatizados. Ainda bem que não parou. E se você, cara pálida, não sabe como produzir um excelente conteúdo, um conteúdo inteligente, um conteúdo que conecta com a mente da sua audiência, eu tenho como te ajudar com o incrível, imbatível e maravilhoso treinamento online chamado Criadores de Conteúdo. Então, clica aqui embaixo que o link do treinamento está aqui também. E eu quero te transformar numa criatura criadora de conteúdo. Aí a automação do Instagram vai ser só um detalhe na tua vida. Valeu? Então, se caiu aqui de paraquedas, te inscreve no canal, me deixa aqui o comentário. Se teve algum problema com a automação, me conta que eu respondo, eu te ajudo. Valeu? Um beijo e até o próximo vídeo.